gente. Faz tempo que eu não faço uma live. Como é que estão as coisas? Tá chegando a eleição, hein? <risos> momento de tensão. Tinha para essa semana, acho que 10 ou 11 pesquisas marcadas aí. Cada dia tem uma pesquisa, mas é muito difícil saber, né? Porque a pesquisa ela é um retrato de um momento, né? E os momentos passam, né? Então, é, nós estamos em um momento bastante importante para a nossa vida. E foi isso que me estimulou de fazer essa conversa com você hoje. Qualquer coisa, se o som estiver ruim, estiver baixo, estiver estourando, boa noite aí, Tiago, careca, que você esteja bem aí na roça. Maria Cecília, tudo bom? É, se o som estiver ruim, vocês me avisam, tá, gente? Aqui para os comentários. Eu não consigo comentar lá, mas eu consigo falar com vocês aqui. Bem, é, voltando ao assunto. né? Nós estamos num momento é, bastante angustiante. Eu estou ouvindo todo mundo falando na rua, né? Está chegando perto da eleição. Apesar de ser uma eleição... Boa noite, Angela. É, apesar de ser uma eleição que não está tão, assim... Assim, agitada, como acho que a gente tem no nosso município de Caldas, né? Está todo mundo na rua, mas todo mundo fala nisso, os pensamentos estão circulando nisso, está todo mundo pensando nisso, e muita dúvida. Boa noite, Marisa, tudo bom? Muita gente é, com dúvidas, né? E eu decidi fazer essa, essa conversa com você, porque tudo bom, Dulce? porque eu estou recebendo muitos pedidos, perguntas. Daniel, e aí, quem que, quem que você acha importante e tal? É, eu não vou entrar aqui no assunto do federal, né? todo mundo já conhece minha posição, né? Lula 13. E muita gente do Brasil já está bem definida. Né? É, quem já está definido para Bolsonaro está definido, quem está definido para Lula está definido. E tem um campo pequeno de pessoas é, que ainda não conseguiu decidir o seu voto, mas esse assunto está tomando muito espaço né? é, e, e com muitas emoções. Né? Quem aqui que está assistindo que não teve algum problema na família, é, de algum conflito ou no ambiente de trabalho, enfim, está todo mundo muito à flor da pele. É, só que tem um problema e é isso que está me preocupando. Para além da gente votar para presidente, gente, nós vamos fazer outros votos e faltam pouquíssimos dias, e aí tem as últimas pesquisas, disseram que quem está votando, é, por exemplo, no Lula, poucos definiram os seus votos para deputado. É, deputado, federal, deputado estadual, senador e governador. E por que, que isso me preocupa? Porque o Brasil, é, a nossa forma de funcionamento, a gente tem a presidência da república, como um dos poderes, né? o Poder Executivo, mas ele vem acompanhado de outros dois poderes, um que a gente não tem interferência direta, que é o Judiciário, mas tem outro que é o Legislativo, onde estão deputados estaduais, federais e senadores. E esse espaço dos deputados é muito pouco conhecido pelas pessoas e pouca gente se liga da importância que é esse Congresso Nacional. E do quão ruim está esse Congresso Nacional? Se o Congresso não tivesse tantos problemas com relação a quem está lá hoje, na maioria, o atual presidente ia ter feito menos estragos do que fez. Ele fez muito estrago no Brasil. Colocou a gente numa situação lamentável. Nós vamos ter que sair disso. Ele tem toda a intencionalidade né, de armar, de armas ao invés de livros de uma política de ódio, de, de agressão, é, de divisão, de estimular as, os rachas dentro da família, é, de, de, de, de estimular é, o, as pessoas a tirarem o pior de si. Parece que, que evoca uma coisa ruim da gente. E, e, e não traz a gente coisas boas, que a gente é, o povo brasileiro é um povo muito bonito. Mas ele, ele teria feito muito menos estrago se a gente tivesse uma boa base de deputados. E eu tenho orgulho de dizer que os deputados que eu vou apresentar para vocês, federal, estadual, governador é, e senador, atuaram fortemente para tentar segurar, no que fosse possível, a destruição do Estado brasileiro, que foi tentado ser praticado pelo atual presidente da República. Então, é por isso que eu vou trazer essa conversa. Não foi possível eu estar andando é, de rua em rua. Tudo bom, Marilda? Vou te ver aí. É, não foi possível eu estar fazendo a caminhada que eu gosto de fazer, porque questões ligadas ao meu trabalho, pessoal, eu estou tendo uma entrega muito grande que eu tenho que fazer no meu trabalho, por isso que eu estou até com algumas olheiras, mas estou animado. Estou animado com as últimas pesquisas, oi, Deise, estou animado com as últimas pesquisas elas apontam que cada um de vocês que está assistindo, cada uma que está assistindo, que conquistar dois, três votos nessa reta final, não perde a cabeça conversando com quem está nervoso, com quem está querendo provocar, conversa com as pessoas que estão abertas a ouvir e consegue conquistar dois, três votos, daqui até domingo vão ser fundamentais. E às vezes a conquista do voto nem é conquistar o voto, é convencer de votar, porque se for votar, vai votar lá no número 13. Mas então vamos lá. É... Vocês têm acompanhado né, o nosso mandato movimento, o mandato coletivo, que envolve muitas pessoas, estou né? muito feliz com todos os resultados que a gente tem colhido, mas boa parte do que a gente tem conseguido colher de resultados no nosso mandato é porque nós estamos acompanhados de um time forte também, é, de deputadas, deputados que nos acompanham. Então, eu queria apresentar para você alguns desses nomes como orientação. E, se quiser, estou aqui no centro da cidade, Agora mesmo, acabando, eu posso passar em algum lugar, entregar, enfim, eu estou com folhetinhos que tem a colinha bem pequenininha, gostosa de botar no bolso na bolsa e levar para a urna de votação. Eu vou começar é, apresentando é, o candidato a governador. Tá? Muita gente fala, ah, o Zema arrumou a casa. Ah, o Zema ajeitou as coisas. Isso é uma jogada de marketing tão grande... Porque quando você olha os dados e o que tem sido feito, tem sido um desmonte da saúde, da educação, do saneamento básico, da iluminação pública, tremendo. Um dia desses eu estive né, com outros vereadores lá em Brasília, na cidade administrativa, que é a sede do governo estadual. Gente, parece um lugar abandonado. Você vê as lojas Zema, todas bem cuidadinhas, arrumadas todo dia, mas o governo estadual está abandonado. O atual governador Zema, ele é uma pessoa que não gosta do Estado. Ele não gosta de um espaço que tenha serviços públicos. Por ele, ele quer acabar com tudo que seja público. Só que ele não arrumou a casa. Havia uma dívida do governo federal com o governo estadual de Minas Gerais, antiga, e que vinha se tentando desbloquear esse recurso. Finalmente, ele foi desbloqueado depois de muito tempo, ele estava travado por questões de justiça, e o dinheiro caiu, uma batelada de dinheiro caiu no Estado de Minas Gerais. Só que esse dinheiro foi para o setor privado. Não houve aumento de salários dos servidores públicos estaduais. Muito pelo contrário, não houve nenhum concurso, não houve nenhum diálogo com o setor público, com os médicos, enfermeiros, é, professores, Nada, nenhuma reunião para conversar sobre o futuro. Foram destruídos os conselhos e foi feita uma lavagem com esse dinheiro todo. Infelizmente, a dívida interna de Minas Gerais, que não era tão alta assim, ao longo desses quatro anos, explodiu. Então, o grau de endividamento que Minas contraiu não está no GB. Então, que arrumar casa que nada. Foi esse negócio de arrumar casa sempre é a desculpa para não pagar, para ter a farmácia popular funcionando, para ter as ambulâncias funcionando, para ter os hospitais funcionando, para ter é, os, os postinhos de saúde funcionando. Infelizmente, nós não tivemos a organização da casa. Nós tivemos uma tentativa de venda do patrimônio da casa. E eu não preciso nem dizer para vocês dois casos que nos interessam em Caldas: A energia nuclear, o hum. lixo nuclear... O Zema claramente não quis se manifestar em defender Minas Gerais para impedir que o lixo venha. Infelizmente, nós não podemos contar com o governo estadual. Um absurdo. E ainda por cima, sem consultar, sem conversar com o Caldas, decidiu pegar o patrimônio maior nosso, que são nossas águas medicinais, e colocar para venda. E a situação está continuando até agora. Nós estamos tentando segurar. Mas, infelizmente, ele quer vender o direito de uso da água mineral, que pode gerar impactos tremendos na nossa cidade, inclusive com relação ao balneário. Calil, ele foi um governador, um prefeito importante em Belo Horizonte, eu tenho minhas diferenças com ele, não sou a pessoa que mais sou a favor dele, mas existe uma coisa, ele está junto com o Lula, ele vai trabalhar junto com o Lula, e a gente tem certeza que essa visão estreita de Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, tendo um governo estadual uma pessoa que se preocupa com os serviços públicos de qualidade, que isso o Calil tem sim, ele se preocupa com a área pública nacional, a gente vai ter uma revolução em Minas Gerais, na área da cultura, na área da educação, na área do letramento, né, da alfabetização, na área de geração de trabalho e renda, na área de saneamento básico, a gente, na área da saúde. Então, assim, a diferença é muito grande, é mudar da água para o vinho. E a boa notícia é que as tendências são de crescimento muito grande do Calil nas últimas pesquisas. Então, nós precisamos agora botar todas as nossas fichas para garantir que a gente tenha o segundo turno. Ainda está dando zeno de o de ganhar no primeiro turno, mas a gente tem chance para a gente poder é, ir para o segundo turno. E o segundo turno é uma nova eleição e a gente vai para a disputa para tentar o governo estadual de Minas Gerais. Então, gente, Calil 55%. Lembrando que essa parceria com o Calil também foi importante porque gerou o maior arranjo de forças democráticas do país na história recente do Brasil. O Lula, o PT e outros nove partidos, incluindo o partido do Calil, o PSD, estão unidos nessa grande jornada para a gente reconstruir o país. Daí que vem o lema. Vamos juntos reconstruir o país. Tudo bom, Maria Elisa? Então, gente, o voto no Caribe é fundamental, porque ele sela também esses grandes acordos que são necessários para que o Lula possa governar. Porque ele não é mágico. Ele é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, com grandes capacidades e precisa do nosso apoio votando e buscando votos. Então, minha sugestão, sem sombra de dúvida, gente, para governador, 5-5. 55, Calil. Senado. Houve toda uma construção aqui em Minas Gerais para o Senado. Nós tínhamos um ótimo candidato para o Senado, que é o Reginaldo Lopes, do PT. E na conversa que foi tendo, decidiu-se que o vice do Calil vai ser o André Então, que é um baita de um deputado, uma pessoa maravilhosa, já esteve em Caldas várias vezes, ele organizou as Olimpíadas indígenas aqui em Caldas, o André Então é um tremendo quadro, uma pessoa com muita acessibilidade para a área social, e ele está como vice do Calil. Para conseguir emplacar o André Então como vice, e o André Então que está lá para poder governar junto Minas Gerais, com toda a acessibilidade e a qualidade técnica que ele tem, foi feito o um acordo, então, de colocar o candidato Alexandre Silveira para o Senado. E o Alexandre Silveira conversou comigo, tem telefonado, a gente tem batido um papo, ele conhece as demandas de Caldas, ele tem atuado muito na questão das mulheres. O Alexandre Silveira vai ser um batalhador no Senado na luta para poder garantir que as coisas boas que o Lula vai fazer, como, por exemplo, botar o preço do petróleo das mãos do Brasil para o preço poder ficar controlado, ao mesmo tempo sem Passar a conta para o povo, que é isso que foi feito pelo atual presidente. Oi, Áurea. Então, gente, Senado. Alexandre Silveira, 555. Depois eu passo para vocês com a linha, tem aqui pequenininho para poder levar para casa. Mas ele tem atuado em várias pautas nos últimos anos, pautas importantes. E ele tem um peso no Senado, ele está no Senado hoje, ele é senador, e ele vem para compor essa maioria necessária. Quem sabe a gente vai brigar para tentar, inclusive, a presidência é, do Senado. Agora, gente, para isso a gente precisa eleger o Alexandre Silveira, 555. Por que que eu tô dizendo isso? Porque só vai um senador por estado, tá, gente? Não sei se vocês sabem disso. É por oito anos o mandato de um senador. Oito anos. E só vai um. E tá pau a pau dentro da margem de manobra com o Cleitinho. Gente, o Cleitinho, ele é de uma agressividade, ele não traz conteúdo, ele vai para a Câmara hoje, na Assembleia Legislativa, eu tive conversas pessoalmente com ele, para causar, ele estava andando de moto com o Bolsonaro sem capacete, ou seja, ele vem com aquela coisa de... aquela gritaria toda, mas não vem, com a calma, a parcimônia e a qualidade técnica necessária para a gente conduzir o país de volta a uma normalidade e de volta à paz a paz que a gente tanto quer. Então, gente, para ter paz, para o Senado não virar uma balbúrdia, a gente precisa eleger o Alexandre Silveira, 555. Aí você me pergunta, mas... Oi, Ruth, tudo bom? Aí é, você me pergunta, mas, mas o que, que o senador faz? A organização do país, né, ela tem, no nível federal, como o Brasil é muito grande, duas câmaras, a Câmara dos de Deputados e o Senado. A Câmara dos de Deputados é onde se constroem as leis e o debate mais, mais difícil é realizado. Mas o Senado, ele qualifica. O ambiente do Senado é um ambiente mais calmo, em que as polarizações são menos drásticas. Ali é difícil você ter bate-boca, mas você tem que ter pessoas qualificadas lá no Senado. Porque lá é o debate em que as pessoas vão pensando coisas para 10, 20 anos para frente. E nós precisamos disso. A gente precisa do Senado, por exemplo, para a gente poder derrubar a PEC do teto dos gastos, que é um absurdo. Para a gente poder derrubar o orçamento secreto, que é um crime, lesa pátria. A gente precisa voltar a ter os royalties do pré-sal para a saúde e para a educação. E o Senado vai ser fundamental para isso. Então, gente, Alexandre Silveira, tem o material dele aqui, 555, tem texto sobre ele, os projetos que ele já fez, o que ele tem feito. Então é isso. Governador estadual Calil, 55, senador Alexandre Silveira, 555. Bem, é, Jane, tudo bom? Olha, o time está ficando bom, estamos tá um montando os craques aqui para a gente poder ter todo mundo lá. Agora, a gente precisa conseguir, porque para Calil e para Alexandre Silveira a gente precisa dar muita força, mas a gente vai conseguir. Se Deus quiser e tiver, tiver amor pelo nosso país, a gente vai conseguir sair desse buraco que nós estamos. Bem... Agora vamos para deputado estadual e deputado federal. Tudo bom? Bom, Spock. Eu vou começar dos deputados federais e vou para estadual, tá bom? Olha, esse é um assunto que eu quero deixar muito à vontade, cada uma e cada um, com relação aos seus votos. Mas eu queria dar um alerta para vocês. A lógica de um deputado ou uma deputada... Não é somente emenda. As emendas são importantes, mas não são a única coisa. Porque o que você dá de pouquinho, alguns grãos de migalha com uma mão, você pode estar tá tirando de baciada com a outra mão, aprovando leis que são ruins para o povo. Então, a emenda, muitas vezes, ela é feita para maquiar as coisas ruins que a pessoa está fazendo lá em cima, no Congresso Nacional. Então eu estudei muito nos meus anos de vida, o tempo que eu fiquei morando lá em Brasília também, as condutas dos deputados. O atual presidente, por exemplo, era medíocre, medíocre. Inclusive ele votou contra, votou não, ele não assinou o projeto para o piso da enfermagem. E eu não sei se vocês sabem que o piso da enfermagem não pôde ser consolidado agora por culpa desse presidente da república. Por quê? porque ele não colocou a previsão orçamentária na lei de orçamento anual, a LOA, um novo piso. Aí deu a João sem braço e é claro que o STF tem que questionar de onde vem o dinheiro, óbvio. Porque o questionamento foi, como é que você dá um aumento desse sem ter a garantia do orçamento? Como a gente conseguiu com os professores, que foi a nossa base que conseguiu, e conseguiu incluir no Fundeb, aí tinha a fonte dos recursos. Para a enfermagem, se fosse Lula, todo mundo já estava recebendo já um novo piso, porque ele não, ele não é bobo, ele é inteligente, ele ia já fazer a previsão sanitária. Então rolou o Pilatos aí, como sempre, né? aquela coisa, a culpa é sempre dos outros, rolou uma lavar a mão de Pilatos aí do atual presidente e ele jogou para cima. Bem, a mesma coisa vale para deputados. Eu queria evitar de falar de candidatos que eu não apoio, mas eu preciso pelo menos... Dá um alerta para vocês, que tem gente vendendo gato por lebre aqui em Caldas, e aqui na nossa região, com muito dinheiro, que eu não sei por que, que é tanto dinheiro assim, que está vinculado com o Rio de Janeiro, a Baixada Fluminense, Duque de Caxias, vinculado com aquele vice-governador lá do, do, do, do, do, do, do, do pessoal lá ligado à milícia, do Bolsonaro, etc. Ele teve... A candidatura dele de vice-governador, caçada, o tal do Washington Reis lá, que é tio desse daqui de Caldas, que está querendo vir para cá. Gente, o fato de ser nascido aqui não significa que vá lutar pelo nosso município. Isso tem que ficar muito claro, gente. É só olhar o histórico anterior. Foi usado Caldas para um degrau, para um projeto político pessoal, dessa pessoa. Eu não vejo nunca nada sendo feito de concreto de luta para o nosso município. Enfim, o que a gente precisa variar é o grau de compromisso que tem. E aí vem o que eu tenho para trazer para vocês. Eu não pude fechar num deputado federal, numa deputada estadual, então eu vou dar duas sugestões de federal e duas estadual. E vocês podem fazer a combinação que quiser, você combina do jeito que você quiser, ou você pega uma outra pessoa que não seja dessas quatro, mas que seja do nosso campo, para ajudar o Lula a governar. Bem, quem tem tido muito compromisso com a gente são essas quatro pessoas. Então eu começo falando do deputado federal Padre João. O deputado Padre João está há muito tempo como deputado federal. Ele está saindo pelo número 1315, é, ele tem uma atuação tremenda na área de direitos humanos, uma pessoa muito sensível, ele é da roça, ele é um padre da roça, ele luta pelo pequeno produtor rural, ele se preocupa muito com os pequenos detalhes. Nos diálogos que eu tive com ele ao longo de muitos anos, ele sempre esteve presente, mesmo quando eu não era vereador. Eu nunca vou esquecer, na época, quando eu era presidente da Associação de Moradores lá do Bom Retiro, ele era deputado federal naquela época também, como é hoje, ele veio até o Bom Retiro, lá no campo de bola, para poder assistir uma reunião nossa, com toda a humildade e com toda a sensibilidade, numa situação super difícil que estava acontecendo lá na época, e ele foi lá firme, porque ele não tem medo de ninguém, e ele não tem preocupação de estar tá querendo fazer filme, ele tem conteúdo, e tem uma baita equipe técnica, assessores de qualidade. Foi graças ao deputado federal Padre João, por exemplo, que a gente conseguiu fazer uma assembleia, uma audiência pública lá em Brasília, na Câmara de Deputados. Gente, isso não é pouco não. Foi a primeira vez na história do Brasil que Caldas conseguiu fazer uma audiência pública na Câmara de Deputados Federal. Primeira vez na história. E foi o deputado Padre João que conseguiu. E mais... A gente estava numa situação muito difícil quando queriam vender a nossa Pedra Branca. Inclusive, a pessoa que eu estava citando agora há pouco era um dos que tava querendo vender a Pedra Branca para se desfazer do nosso patrimônio. O padre João era presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos. E ele conseguiu uma agenda para nós, os capial aqui de, de, de Caldas, lá no STF, com um ministro. E lá... Nós pudemos apresentar mais de mil páginas de argumentação numa conversa, numa audiência oficial com o um relator da matéria, o ministro Dias Toffoli, por meia hora. Eles falaram que ele raramente atendia alguém por sete minutos, mas a influência do padre João é tão grande que a gente conseguiu ficar lá meia hora conversando e apresentando todas as dores de caudas que a gente estava sofrendo aqui e a necessidade que a gente tinha de um desenvolvimento nosso, com a nossa história, com a nossa cultura. E o Padre João estava lá nos apoiando. Nunca vou esquecer disso. E nunca vou esquecer lá na Câmara dos de Deputados Federal. Lá, naquela agência pública importante, na Comissão de Minas e Energia, lá onde se debate as questões ligadas à mineração, e a gente conseguiu fazer o trabalho com a sua NB. Então, o deputado Padre João ele tem muito compromisso. Além de ser uma pessoa muito carinhosa, né? eu tinha um sonho muito antigo, nós no mandato todo tínhamos, de ter parquinhos para as crianças. E a conversa com ele foi tão tranquila, que ele falou, nossa, ainda mais foi na roça, Daniel, com certeza, com certeza. E a gente conseguiu, com 100 mil reais de emenda, fazer oito parquinhos aqui. Mas eu digo, gente, não é emenda que diz tudo. Apesar de que vem um folheto aí da Prefeitura, vocês veem que quase tudo que vem de emenda é do nosso grupo, né, do PT, que trouxe para cá, para Caldas. A gente tem contribuído bastante com a emenda, mas não é só emenda. O deputado federal, o Padre João, está lá em todos os espaços, todos os dias. Não falta nunca, ele é padre, né? Tudo certinho, mas vota, vota, conversa, argumenta, prepara emenda, prepara lei, trabalha pra caramba. É um grande deputado. 1315, deputado federal Padre João. Experiência, técnica e muita sensibilidade. Bem, tem aí também o Rogério Corrêa. É outro que eu quero sugerir pra vocês. Rogério Corrêa, ele é o nosso número 1313, fácil. O Rogério Corrêa está com a gente há muito tempo. É, eu lembro, num, num evento que a gente fez aqui, em 2017, em fevereiro de 2017, em Caldas, e a gente estava criando, fazendo a Assembleia de Criação da Aliança em Implaudapa da Pedra Branca, e ele veio pessoalmente para cá, ele era deputado estadual na época. Fez uma fala tremenda, inclusive conseguiu gerar, pela presença dele aqui, a, o compromisso da prefeitura numa grande luta que a gente estava naquela época, vocês sabem muito bem como é que foi. Se não fosse o Rogério Correia, a gente não tinha chegado até aqui onde nós chegamos. Hoje, com o Viveiro Plantando na Manhã e várias outras coisas. O Rogério Correia, ele é um leão como deputado federal. Ele era deputado estadual na época, depois se tornou deputado federal. Na época que ele era estadual, ele conseguiu com a gente uma reunião lá com o presidente do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. E lá foi por causa dele que a gente conseguiu incubar a proposta de uma APA estadual, que vai daqui de Caldas até Andradas. E ali Andradas, que está com perigo lá de chegar a mineração, e o pessoal de Andradas está muito pedindo ajuda, viu, gente? Quem é de Andradas? Rogério Correia, 1313. Foi ele que começou o processo para a gente tentar defender lá a Serra do Caracol também, em Andradas. Que são toda essa caixa d'água. Ele também conseguiu agendar, na época que estava essa coisa do lixo nuclear para vir para cá, ele agendou uma conversa importantíssima, ele agendou uma reunião oficial, nossa, nosso mandato movimento e alguns representantes, com toda a diretoria da INB. Uma reunião fechada, em que lá foi quando a gente percebeu claramente qual é a estratégia da INB de tentar trazer lixo nuclear não só de São Paulo. Eles querem transformar caudas no repositório nacional de lixo nuclear. E Rogério correia percebeu isso, já fez a denúncia esteve na audiência pública inteira lá em Brasília também, que foi organizada pelo Padre João, esteve presente, e ele foi autor da lei, junto com o Padre João, uma lei que está tramitando, uma lei federal, imagina, Caldas gerou uma lei federal, está tramitando ainda, mas na hora prova, ainda mais com Lula, uma lei federal, que vai dizer o seguinte, cada um arruma a sua casa, o lugar que gerou o lixo radioativo tem que cuidar do seu lixo e não mandar para outro lugar, porque aí ficam os ricos lá, com tudo bonitinho e manda pra nós aqui. O pessoal da ANB ter a capacidade, a disfarçatez de dizer assim, ah, mas aí é muito vazio, aí não tem ninguém. Como se a nossa história não contasse, como se a nossa vida não contasse. Isso aí foi muito difícil. É, Maiara, foram momentos difíceis que a gente viveu. E é, e é muito triste de te ver que tem alguém que estava nisso aí, né, que você está dizendo aí, e que ainda quer pisar em cima da gente, porque vai pisar se por acaso alguém apoiar. Mas vamos lá. Deputado Federal, Rogério Correia, ele é um leão. Ele é muito diferente do Padre João. Padre João, ele vai fazendo aquele trabalho de formigueiro, ele é muito mineiro, vai por trás só que O Rogério Correia, ele é professor de matemática, ele é tudo mais assim. Então, ele é uma pessoa que vai para defender o Lula com linhas e dentes naquele Congresso Nacional. E ele conhece tudo das regras de como funcionam. A mesa, as articulações e tudo mais. Então, o Rogério Corrêa é essencial lá. Ele e o Padre João fazem muita diferença lá. Então, Padre João, 13, 15. Rogério Corrêa, 13, 13. Vocês só podem decidir um, mas eu tenho aqui papelzinho dos dois, posso dar para vocês. Ou anota no papel. Então, são as minhas recomendações para a Federal. Gente, olha só. Tem outros candidatos ótimos para federal que vão apoiar o Lula, mas vocês só podem votar em quem está dizendo claramente que é Lula. Porque o daqui já manifestou que é Bolsonaro, numa entrevista em rádio. Já manifestou. Então, ele não está para contribuir com o governo que vai fazer chegar muito dinheiro para os municípios, para a educação, para a saúde, para as crianças, para a gente poder sair desse buraco onde nós nos metemos controlar os preços, fortalecer o crédito, fazer o refis, a renegociação das dívidas e assim por diante. Então, Federal Rogério Correia, 1313, 13, ou Federal Padre João, 1315. Mas, como eu disse, tem nomes muito bons que também servem para a Federal, viu, gente? Que estão por aqui. Eu tenho que citar um que tem sempre estado presente com o Carlos Odair Cunha, tem sempre contribuído. Tem também o Patruz Ananias, que tem tra trazido... Contribuições maravilhosas. Tem a Valéria, que esteve aqui presente, tem a sua pauta, tem também o, o, a Macaé, enfim, tem vários candidatos muito bons, mas, por favor, gente, não cai no conto do vigário de que deputado tem que ser da região. Não. O deputado tem que defender todo o povo brasileiro, com força, e não dar com uma mão, uma migalha, uma migalhinha, e tirar com a outra mão a nossa dignidade e o nosso futuro. Porque é esse que é o perigo, com esse papinho de que é da cidade ou do local. Porque se fosse assim, gente, a gente ia que ter na Câmara, não 536 deputados, a gente ia ter que ter 5.500 deputados, um para cada cidade. Então não tem o menor cabimento isso. Bem, vamos para o estadual. Estadual nós temos mulheres de luta. Então eu quero recomendar aqui dois nomes potentes, fortíssimos, que não deixam nenhuma sombra de dúvidas, que nem... Padre João Rogério Correia, é gente que você bota a mão no fogo com tranquilidade. Então, uma delas é André de Jesus. André de Jesus é uma batalhadora do povo, mulher preta, foi é, empregada doméstica por muitos anos e tem tido uma atuação firme na Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, como deputada estadual. Ela tem trabalhado muitas pautas e sempre que a gente conversou com ela, fomos muito bem atendidos. Ela já contribuiu com a escola indígena dos Quiriri. Ela foi a autora da lei que garantiu a terra para os Kiriri aqui em Caldas. Ela que fez a lei. Essa lei já foi promulgada, foi aprovada, foi sancionada e está valendo. Então, a terra agora é de usufruto dos Quiriri. Ela é uma batalhadora de direitos humanos fortíssimo, que é valorizar a vida de quem está mais excluído. Ela vem aqui, sempre que ela vem aqui para Caldas, ela vem bastante. Ela sempre vai com a gente bater um papo na Comunidade dos Barreirinhos, para a gente poder ver como que a gente pode estar contribuindo. Ela tem apoiado muito a gente também na área do fortalecimento é, da agroecologia, da agricultura. Ela deu um apoio importantíssimo para essas atividades que estão acontecendo aqui em Caldas, de capacitação que está sendo feito pela Aliança pela Pedra Branca para agricultores, para transitar, para reduzir o uso de agrotóxicos e ter uma vida mais saudável e um produto com um valor melhor de mercado. E também tem ajudado muita gente na área do turismo de base comunitária. Bem, André Jesus, então, dispensa comentários. Ela é uma pessoa presente do povo, companheira, sempre com a gente. Ela esteve na festa do biscoito, já... Conquistou um monte de gente lá enquanto estava lá. Uma pessoa maravilhosa, com grande sensibilidade, e que adora, adora a nossa região, adora a Caldas, adora o que a gente faz e está sempre comprometida. Ela não dá ponto sem nó, sempre dá retorno. Então, a gente tem André de Jesus, 13050. André de Jesus Estadual, 13.050. Temos outra mulher de luta. Beatriz Cerqueira. Professora é, de ensino fundamental, na verdade, professora de ensino infantil, ela cresceu lutando pelos direitos das professoras aqui em Minas Gerais, só que ela tem uma pauta gigante. A Beatriz Cerqueira, gente, a qualidade de trabalho dela não tem igual. E o compromisso que ela tem com causa, ela já gerou, ela é autora de três leis que estão tramitando três! na cidade nativa. Por Caldas pelo nosso mandato do movimento, pelos diálogos que a gente tem feito, por Caldas ela já fez três projetos de lei. Um, aquele que o Rogério Corrêa começou, mas aí ele foi para a Federal, ela quando entrou, ela assumiu a pauta, ela não deixou de lado, e ela fez, e ela protocolou, o projeto de lei está tramitando, já passou por uma das comissões, que é a lei que cria a APA Estadual, a área de proteção ambiental estadual, daqui de Caldas até ali a Serra do Caracol e Andradas, para proteger e promover o turismo, o desenvolvimento, a fortalecimento da nossa agricultura. Então a Beatriz fez essa lei. Depois a gente avisou do, da urgência que a gente estava com relação ao lixo radioativo. Ela foi organizar uma audiência pública na Assembleia Legislativa de, de Minas Gerais, na Comissão de Administração Pública, e lá nós tivemos a presença de muita gente. E de lá saiu mais uma lei que está tramitando, que é uma lei maravilhosa, que o Zema nem deu para a teleco, a gente tem que eleger o Calil. Ela fez a lei que está tramitando, que proíbe a entrada de lixo radioativo no estado de Minas Gerais, que venha de outros estados. Maravilha. Ponta firme. Essa aí é a Beatriz Cerqueira 13123, porque ela é professora, então ela gosta de falar que o professor vai no 123, que é o processo de aprendizado. Uma guerreira dentro da Assembleia Legislativa, ela Quando participa de uma, uma audiência pública, quando ela elabora os protocolos, os requerimentos, ela é de uma capacidade, ela tem atuado muito forte na defesa da Serra do Curral, tem atuado muito forte na defesa do piso das professoras, ela é uma árdua batalhadora, mas ela precisa ter muito voto, gente, muito voto para poder abafar naquela Câmara, naquela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Então, gente vamos dar o nosso voto pela 13123. Ela depois organizou o terceiro projeto de lei, ela fez uma outra audiência pública mais recente em Belo Horizonte de novo, ela foi de novo lá para audiência pública que a gente pediu, que foi com relação às águas medicinais. E ela gerou a lei foi protocolada esses dias, essa semana. Foi protocolada a lei com o resultado da audiência pública, uma lei que tomba, que proíbe que se toque nas águas, no uso das águas medicinais de Caldas e também nas regiões vizinhas aqui. Então, a André de Jesus, ela sem sombra de dúvida, ela é muito parceira, está sempre presente. Então, gente, essa é a minha colinha explicada. Minha colinha de cabo a rabo. Ela vem completa. Não é que nem certas pessoas que ficam assim, ah, volta só nesse aqui, o resto... Não. A gente tem que pensar o todo. Nós precisamos eleger o Lula, presidente, e precisamos eleger um timaço para sustentar esse governo, que não vai ser um governo fácil, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir. Então, uma chapa é essa daqui. É a chapa Lula 13, Calil 55, Alexandre Silveira 555, Beatriz Cerqueira 13123 e Rogério Correia 1313. 13. Essa é uma das chapas que eu recomendo para a urna. E a segunda chapa que eu recomendo para a urna... Oi, Cainan! Aqui. Lula, 13. Calil, 55. Alexandre Silveira, 555. André de Jesus, 13050. E Padre João, 1315. Claro que vocês podem fazer combinações... Existem várias combinações que vocês podem fazer. É, não precisa ser exatamente isso, mas esse papelzinho eu tenho, posso oferecer para vocês. E no mais, é o que eu tinha para compartilhar. Eu estou muito otimista, estou com muito amor no coração e muita vontade. Mas a gente depende de você que está assistindo aqui, da gente conseguir dar uma virada. Dar uma virada nesse Brasil para a gente começar a voltar a respirar. E é isso que a Maria Cecília acabou de falar. Gente, vamos eleger Lula no primeiro turno, para a gente poder inspirar e ter paz nesse nosso país, e a gente poder voltar a pensar nas coisas importantes. Não ficar pensando em terra plana, ficar pensando em violência, ficar pensando em revólver. Não. Chegou a hora da virada. Ah, sim. Lula 13. Gente... Um beijo no coração. Marisa, vamos conversar no WhatsApp, para poder te entregar. Kainan, só me falar. Vamos lá, que eu falo para vocês. A gente se conversa. Estou com muito material. Muito material. Inclusive, adesivo do Lula. Estou com os é, feritinhos pequenininhos. tem coisa boa. Eu adoro esses pequenininhos aqui. Isso aqui são colinhas bem pequenininha, tá vendo? Você vai e leva no bolso. Vamos reconstruir o Brasil. É isso aí, gente. Vamos juntos pelo Brasil e vamos eleger Lula presidente e uma bancada forte de deputados, senadores e governador para poder deixar o nosso querido Lula governar. Um beijo no coração. Vamos firme, gente. Não é hora de esperar, não é hora de assistir pesquisa. É hora de conversar, conversar com as pessoas para convencê-las de que nesse momento é hora de tomar uma atitude e a gente sai desse buraco. Chega. O Brasil não merece o que a gente está vivendo há quatro anos. É isso aí, gente. Uh...